Naomi. Senhor presidente, o requerimento é, que foi rejeitado, 5.62 de 2022, é, eu quero ler a emenda. Solicita informações ao prefeito municipal de São José dos Campos, conforme dispositivo do artigo 122, inciso 4 quarto do regimento interno da Câmara Municipal, para a imediata concessão de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais através dos gatilhos salariais amparada na legislação municipal vigente desde 1994 e com a inflação acumulada no período desde maio de 2019 até janeiro de 2022 e não pagos devido à suspensão e não expurgo da interrupção determinada pela lei federal é 173 2020 até 31 de dezembro de 2021. Então, esse requerimento é, que foi apresentado por mim pela Juliana teve só três votos favoráveis, infelizmente. Então, quero aqui registrar é, a nossa indignação, até porque os servidores públicos fizeram uma manifestação Nessa semana passada, na quinta-feira, na frente da Prefeitura, estão num plano de luta né, para obter e conseguir o, a implementação do gatilho, uma legislação aprovada no governo da doutora Ângela, que deve ser aplicada para todos os servidores. Então, quero fazer esse registro.